Gente, a Lara já tá tendo filhote Oi, gente nascindo. Tá nascendo Tá nascendo, gente filhotes da Lara tá nascendo, gente Os cachorrinhos A mamãe dela tá aqui Pra dar uma força moral E ela tá, ela veio pra abrir então eu quis deixar ela quietinha Ela tá sentindo dor E eu deixei lá ela... A bolsa já rompeu do primeiro filhotinho. O Teco tá aqui atrapalhando. E, Teco? Deixa o pessoal Teco. Tá sentindo contração. Ela fez um ninzinho na Brita, gente. Ela tá fazendo o um ninho. Ela sabe o os tá nascendo. A mãe dela. Você tá ajudando a Lara? O que, que é isso aí? É. É, Eu cheguei de moto agora, gente. E ela tava aqui ganhando. Eu tava. Olha lá, tá saindo. Eles mesmo fazem o parto deles, tá? Olha o Teco. Ela é muito pegada com o Teco. O Teco tá aqui perto. É, meu filho. O do. O do. Tá nascendo né, meu filho. Escoca a cabeça, gente, É, fica na posição fetal também. Tá Olha lá, a bolsa rompeu. Tá. A bolsa rompeu. Ela tá fazendo um ninhozinho. Olha. É, é, é, é. Primeiro filhotinho da, da Lara. E é, meu filho. Por que, que você veio pra brita? Você não ficou dentro da casinha, meu filho. Eu depois que nascer, eu vou levar. Vou levar ela lá pra dentro da casinha. Eu vou levar ela com os cachorrinhos lá pra dentro da casinha, tá, gente? Vou deixar ela ganhar primeiro. Deixa ela ficar à vontade Ela escolheu esse local aqui Eu deixo ela à vontade Os cachorrinhos não estão tá atrapalhando ela Se começar a atrapalhar ela, eu também eu tiro da, O passo da riqueza Os cachorrinhos começaram a latir muito E eu fui tirei É, meu filho, papai tá aqui Ô, oh, dó Papai tá aqui, viu Ô, oh, dó, gente Força, Lara Força, Lara Muita força, viu, meu filho consegui ah, a mamãe é adolando papai tá aqui viu papai tá aqui papai tá aqui olha gente olha meu deus você é muito linda a vida né meu filho tá chorando gente Deixa o papai ajudar, tá? Papai vai ajudar você E seus bebezinhos Viu? O papai vai ajudar Ô, oh, papai tá aqui Não fala não Papai tá aqui, viu? seus bebezinhos ahara. E os bebezinhos, né? Filho? Papai vai cuidar de você Seus filhos nascer, papai leva lá pra casinha Vai por você lá embaixo, tá bom? Isso o papai vai cuidar, o papai tá aqui Pra cuidar de neném Oh doce nenê ô doce meu neném O oh do de meu neném Oh, do. oh, do meu neném. oh do. papai tá aqui Papai tá aqui Papai tá aqui Muita força Lara força por você viu? Muita força Gente, deixa eu te ajudar a fazer o ninho, filho. Tá nascendo esse um gente. E ela? Gente, ela tá sentindo de toda dor que ela vomitou. Eu dei ela carlinha hoje ela sentiu dor Porque ela vomitou Ajuda ela a fazer o ninzinho dela É, ela, ela vai ter filhote agora Tá fazendo ninho também, gente É, meu filho o que que tá acontecendo, meu filho? Oh, o dó, maninha ah. A mamãe chegou, a riqueza. Mamãe, riqueza, né, morrer, Riqueza veio para dar apoio. Passa lá seus conhecimentos para sua filha, a riqueza. Estou aqui para acompanhar o parto da Lara, gente Acompanhar O parto da Lara Olha Ela tá fazendo Olha Ela está Ela tá em posição fetal Tá sentindo contração Olha, gente Está sentindo Contração, ela encolheu todinha. Olha, encolheu todinha, gente. Encolheu, né, meu filho Lara. Papai tá aqui pra ajudar você, meu filho. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu, gente. Que bonitinho, gente. Gente, eu quero saber que vai sair. Que cor que vai sair os filhotinhos dela. É meu filho, que cor que vai ser esses filhotinhos? Será é que vai nascer filhotinho branquinho? Oi, oi. Oi, gente. Eu acho que vai dar uns três filhotinhos Vai ser uns três filhotinhos A barriga dela tá muito grandinha Eu acho que vai ser uns três filhotinhos Né, rique... Né, Lara? O que, que você acha, Riqueza? Pode estar tá aqui, Riqueza, olhando Até o gato vai assistir o parto, gente Né, panda? Você vai assistir o parto? Tá, Lara? o tijolo, tijolo quebrou aqui hein, meu filho? você não foi pra casinha Lara você escolheu aqui a brita hum. gente ela tá confortável que eu não vou tirar ela daqui que tá querendo ficar na brita não sei porquê o oh, sol bebê o oh, sola bebê não sola, bebê. Não sola, não sola não, papai. Ô, oh, dó. Ô, oh, meu papai. Ô, oh, meu papai. Ô, oh, gente. Ô, oh, suja meu filha. Ô. Oh, neném. Tá ganhando. Oh, Ô, conta pra papai. A pequena levantou gente, olha. Vai lá para casinha.